E aí, amigos do Rio Mafra Mix, sejam todos bem-vindos hoje para mais um podcast. Eu recebo ele que já foi prefeito em Mafra, Elton Belec. Seja bem-vindo. Bem. Obrigado, Douglas. Quero agradecer a toda a equipe do Rio Mafra Mix também pela, pela, pela satisfação de estar aqui com vocês, a oportunidade. É, nós já entrevistamos aqui recentemente a, a filha, né? A Bianca. A Bianca. Sim. E ela cantou para nós. No final, eu quero ver se você canta para mim também. Aqui. Ah, mas não chega <risos> nem nos pés da menina. Claro que sim. Tocando muito acordeon? Tocando, sempre. sempre com os companheiros. Agora ainda, no, no frio, no redor do fogo. Às vezes vai nos cantões aí que a gente sempre costuma aí, costuma né? Deixamos um pouco por causa da pandemia, mas agora tá, estamos ativa de novo. Tá certo. Olha, como que é, é... Você já desempenhou diversos cargos públicos, né? Já foi secretário regional, né? Para SDR. É, foi prefeito em Mafra. Foi presidente do, do, do Banco de Santa Catarina, o Badesc. Badesc. Uhum. É, como que é ser um agente público, né? Estar diante desses grandes órgãos públicos, sendo que resolver situações de muita gente, né? É verdade, grandes responsabilidades, né, esses cargos públicos, em todos os sentidos. Mas o que me dá mais satisfação de ter empenhado, sem dúvida nenhuma, é o é o cargo sempre que sempre almejei de ser prefeito, né, na cidade, na cidade de Mafra, minha cidade. Então foi uma grande satisfação, uma grande satisfação, um grande orgulho, né? e que me referendou aí agora para muitas outras oportunidades que depois disso começaram a aparecer. Antes de ser prefeito, fui secretário eh, de Estado do Desenvolvimento Regional no governo Raimundo Colombo, né? o qual fui convidado, representando toda a região aqui do Planalto Norte. Também um cargo de muita responsabilidade, onde trouxemos várias, várias eh, situações importantes que o, que o município de Mafra e toda a região do Planalto Norte precisava. Né? Foi uma, é uma grande honraria. E a presidência do Banco do Estado de Santa Catarina, agência de fomento, né? o Badesc, que também foi uma responsabilidade da qual eu também não tinha muita experiência né? no ordenamento financeiro, do que diz isso aí do, do, do, do Brasil, né? sempre prestando referências ao Banco Central e tudo mais, então tive que fazer um estudo, quase que intensivo para poder conversar. Né? Lembro bem que tive que dar uma palestra para o Banco Central quando eu esteve em Santa Catarina, junto com as UCIF, os UCIF, né que são os, ba os bancos de empreendedores que emprestam a juro zero, né? que, era uma, que é um incentivo do governo do Estado criado também por nós, lá pelo Badesc. Né? E então, é, foi uma, uma experiência também muito importante, um né? conhecimento muito importante. Mas o que me deixou bastante satisfeito... É, que teve uma oportunidade, que vocês muito bem sabem Que eu abri mão daquilo né? Que era um, um cargo muito de relevância De primeiro escalão do governo do estado né? Que me davam muitas referências e conhecimento Eu abri mão disso porque fui chamado né? Para assumir a prefeitura de Mafra Lá em 2015, meados de 2015 Primeiro de julho de 2015 Eu renunciei aquele né, aquele cargo né, tão almejado que até deputados querem aquele cargo e o Raimundo Colombo me chamou na época e eu tinha perdido a eleição em 2012 aqui em Mafra e assim mesmo eu voltei né com um desafio muito é, estranhoso porque assim, como é que a população vai me receber né? eu tinha perdido a eleição aí tive que vir para assumir o cargo, foi muito bom mas o que mais me emocionou e que me deixa mais grato de tudo isso foi que conseguimos ser reeleito né com, né com a maior votação da história de Santa Catarina aí com 89% dos votos praticamente né quase 90% dos votos aí foi uma, uma eleição histórica é. e o que, que você se arrepende de ter sido prefeito em Mafra? O que que fazendo um filme voltando atrás do que que cara isso eu não devia ter feito que me arrependo sinceramente não tenho lembranças momentos difíceis isso sim né é, horas de você dizer o que que estou fazendo aqui mas isso é em todos os ramos de segmento né isso é normal mas aí quando você passa a régua e vê foram muitas satisfações satisfações né muito muitas realizações momentos emocionantes históricos da nossa cidade o centenário né aquelas cavalgadas festas históricas que fizemos né chamando a região inteira e outras regiões para os eventos, isso aí que e outras né, conquistas que tivemos aqui no município foi da história de Mafra, foi onde foi gerado mais é, postos de trabalho com a captação de novos empreendimentos gigantescos na nossa cidade, né? e Depois, se for o caso, podemos numerar um por um. Aí. E falamos das coisas né, difíceis. O que que você marca de história, né, para o teu legado que você considera como ó, que é o meu legado como prefeito de Mafra? São três. É uma parceria gigantesca com o Hospital de Mafra, São Vicente de Paulo, onde nós tivemos muitas conquistas juntos, não só como prefeito, mas na história de homem público. É hoje o hospital é referência devido, logicamente, a direção do hospital, aquela organização é muito comprometida e competente, organizada filantrópica mas precisava sempre de, de, de apoio, né? apoio político que eu tenho certeza que nós tivemos uma participação fundamental em todas as conquistas, se for numerar, numeradas aqui, é, são são várias que o hospital hoje é destaque e referência a outra né, é o, a UNC a parceria que nós tivemos para o curso de medicina. Isso, Mafra já é a referência devido à universidade, mas quando veio esse curso de medicina, transformou a cidade verdadeiramente numa cidade universitária, onde hoje migram pessoas de, de estirpe, de várias. É, cidades e estados aí do Brasil para fazer o curso de medicina aqui que também trouxe outros cursos, né, juntamente agora odontologia e tantos outros de renome que a universidade tem. Mas isso foi um marco, sim, divisório no que diz respeito a ser uma cidade universitária hoje. E outras são as indústrias, as empresas que vieram, né? São três. Então a a maior delas que ainda está sendo, que ainda vai dar o impacto é a SEARA, a JBS, de biodiesel, que foi uma conquista que eu posso ficar aqui a tarde toda falando e nós aos detalhes como que foi a organização, as estratégias para realmente conseguir conquistar essa empresa sem instalar-se em Mafra, ali no quilômetro 9. Até convido que quem não, não conhece para ir lá... E dá uma olhada para ver o que, que é um re, uma revolução. Parece que é uma cidade que está acontecendo lá. Isso é com muito orgulho que eu falo. em outras empresas, a Chrome, a Krochu, a, é, a Schubert, fios de chicotes eletrônicos, né, com 1.200 postos de trabalho em, em algum determinado ponto de, de pico. E, e outras empresas que nós abrimos, o, o, o, o, mudou a qualidade de vida da nossa cidade quando veio as novas redes de supermercado. Né? o Condor, o Germânia ali com a, o Planaltão e fez com que a, a nossa a nossa gente que se criou aqui, os pratas da casa se equiparassem e ficasse até melhor né, do que essas empresas concorrentes que veio e, com, e quem que ganha com isso? A qualidade de vida quem que ganha? É a população né, era sábado de tarde e não tinha mais onde ir não tinha mercado para fazer tinha que comprar tudo na sexta-feira de noite ou sábado de manhã hoje é domingo, 9 horas da noite, tá aberto né? E ninguém quebrou. Né? Muito pelo contrário. As lojas estão multiplicando, estão ficando cada vez melhor e a qualidade de vida veio. É, e você falou uma coisa, importante, eu acompanhei o processo inicial, quando até o Belém tentou criar um movimento de abrir o domingo e houve uma rejeição. É, vários setores, deixa esse filtro domingo, aí vê essas redes trabalhando no domingo. Isso abriu, mudou o cenário. E Mafra é. se transformou também em um polo, porque você vai no sábado à tarde nos supermercados, domingo, tem gente da região vindo para cá, né, que vem aproveitar isso traz uma economia muito legal. Prefeito, quanto você é, não era político, né? Você era um, se formou para ser advogado, como que você chega, o advogado chega da prefeitura. Como é que é esse, essa transição? Aí ah, a mescla é o advogado gaiteiro, né? <risos> que na verdade, como como diz o Edson Duta, sou um serrano cantor, né? Mas eu sou, na verdade, eu sou um, um gaiteiro mesmo. Né? Foi a música, né? logicamente, que com a advocacia que eu que eu que eu acabei indo para esse ramo da política, né? Em contato direto, né? Com, com, com o povo assim fazendo a conquistando a os corações né a música ela é conquista né? ela seduz os corações das pessoas e, e, e isso é, é só o músico que consegue falar né? e o advogado também ele tem a ligação direta com as pessoas então isso acabou chamando a atenção de grandes lideranças políticas né uma delas é o Paulinho Bornhausen que na época me colocou né, na política estadual ali e, e aí nós comecei aí, eu, que eu, aí a gente vai conquistando quando tá no meio de uma conversa, dali a pouco né, termina a reunião, vai fazer um churrasquinho né, começa a tomar uma cervejinha um vinho, daqui a pouco eu digo, eu tô com a gaita na garupa aí querem escutar um, é aquele jeito, mano, aquele jeito da gente sempre independente de qualquer tipo de estipe se é rico, se é pobre a gaita ela, o acordeon, né ou qualquer outro tipo de instrumento, ela, ela, eu sempre digo, a minha gaita não abre portas, ela arrebenta a parede, <risos> ela sempre me ajuda a abrir os caminhos. Então, e com certeza, o Raimundo Colombo me chamou para tocar na casa da agronômica lá, o até o governador Moisés, nós tocamos alguma uma gaita juntos, tomamos as cervejas juntos. Então esse relacionamento, independente de questões partidárias é sempre a música me ajuda, né? E o direito também, que é a advocacia. Então foi aí que... Foi nesse rumo aí que a gente entrou. Então, uh, realmente, a música você pode em qualquer lugar, né? Você tá sozinho, se liga ali o rádio, né? Ou começa a tocar uma música, é que o ambiente muda. Uh, quando você tava ali na, na, na, no segundo mandato, já como prefeito, hoje houve muita... Não digo reclamação, né? Mas se começou a ter alguns embates algum grupo de pessoas ali, porque Mafra tem um cenário político muito diferente, né, e é, hum. muitas é, forças na, na, na, no município. O que, que você atribui às críticas que você teve durante o, mais para final ali? O que que aconteceu? O que que acontece é assim, no final de mandato, né, você tem que estar preparado. Porque você tem uma votação histórica, tem uma aprovação gigante no começo... E no final começou a ter esse, essa rejeição. Sim. O que, que acontece, Douglas? Por que, que eu vim para a Mafra? Quando você me perguntou antes ali o porquê, qual seria a tua marca que você deixou, eu falei tantas coisas, né? porque são tantas coisas de relevância de importância, mas eu acho que eu deixei de falar a mais importante de todas. A missão para que eu vim foi para apaziguar a política mafrense para colocar um ponto final nas questões de impeachment, Câmara brigando com um prefeito, dando uma instabilidade e não deixando que novas empresas de grande porte, principalmente do agronegócio, se instalassem no nosso município por uma instabilidade. Eu estava no Badesc, fui a Habermsberg, na Alemanha, para uma missão internacional, internacional juntamente com o governador em exercício, Pinho Moreira, e lá vi que a Krombe Schubert estava muito interessada na região do Planalto Norte. E também estava disputando com o Paraguai para a instalação da empresa de cortes eletrônicos para a Volkswagen. E Mafra, a pauta era de que existia uma instabilidade política. Não se sabia quem era o prefeito, qual que era, quantos mandatos aconteceram isso. E quando me chamaram, eu vim com essa missão traçada. De que o relacionamento prefe prefeito e vereadores... Teriam que acalmar, porque cada um tem o seu valor. Os vereadores têm os, valo, os, valo, os valores deles, porque foram eleitos também pelo voto popular. Então tem que ter cada um na sua esfera, do legislativo, executivo, mas cada um tem o seu valor. Também tem a sua contribuição para as coisas boas que estão acontecendo no município, mas também tem o seu desgaste na hora que tem coisas que não são boas, que não deu certo. Então, eles têm que participar nos momentos bons. E todas as inaugurações, todas as conquistas, todas as ordens de serviço, eh, todas as uh, ordens de licitação, toda inauguração de obra, todos os vereadores estavam juntos. Então, por isso que no segundo, na, na segunda eleição, pra, praticamente todos os partidos estavam unidos com o Wellington, porque nós éramos uma aliança só. Então, isso acabou com, as, com a confusão em Mafra entende é isso não tem quem negue a paz Sim. a paz pairou no município e isso eu tenho certeza que foi uma uma responsabilidade que eu carreguei aqui nas costas isso né e hoje Mafra tá tá estão acontecendo as coisas não existe mais é, ipit em Câmara de vereadores tomara que não venha acontecer entendeu porque isso só desestabiliza o município então a, a, grande, a grande missão para que eu vim foi essa. O que aconteceu no final do mandato, que tu me perguntou, né? nos seis meses? Seis meses eram, eram, eram as eleições, cada partido político foi para o seu lado, cada, lançaram seus candidatos, tanto é que foram sete candidatos. Eu fiz um, um, um vídeo dizendo que não, é, não, não estava apoiando nenhum candidato, e foi assim, me manifestei, não saí, não fiz reuniões, não me manifestei em, em momento algum né, para fazer é, eleição ou fazer reuniões. Então, é, e isso dá um desgaste, porque você não aparece mais anunciando obras, você não aparece mais é, traçando objetivos, porque eu não quis me envolver na eleição, na campanha eleitoral. Porque aqueles meses que ante... no ano eleitoral e os meses que antecedem o pleito eleitoral, existem várias restrições. Né? É, do TSE, restrições é, de, nível, de nível eleitoral Então eu consegui fazer me, me comportar dessa forma Tanto é que os sete candidatos batiam na administração atual né, Tentando isso E grande parte deles faziam parte da tua, da tua gestão Grande parte faziam, grande faziam parte E não vou culpar nenhum deles porque contribuíram também em alguns momentos sabe contribuíram, mas a, a, a posição política daquele momento, eu também tenho que entender que alguém queria fazer alguma coisa, e é muito mais fácil você bater às vezes do que você defender algumas questões e se um candidato que fosse daqueles lá, fossem lá na JBS mostrasse aquela obra acontecendo né, pegasse depoimento de funcionários trabalhando, mostrasse colocasse na, na, nas suas redes sociais ou colocasse no seu material de campanha olha o que está acontecendo lá nossa, falta lá do São Lourenço, porque não foram lá, não viram, está terminando a obra, está bonito. Então, nenhum, então com isso, eu também não me prejudiquei, política e eleitoralmente, nem juridicamente, e me posicionei. Isso isso foi o que deu um pouco de, de desgaste político, né? No final do mandato, eu eu acredito que foi até o meu próprio comportamento político eleitoral. Wellington, recentemente a Câmara rejeitou as tuas contas mesmo com uma aprovação, uma recomendação de aprovação do Tribunal, o que você atribui a essa essa reviravolta na Câmara em relação à aprovação das contas? Bom, o que, que eu vou falar? Eu não trabalhei, não pedi, não falei com nenhum dos vereadores, né? Porque muitos poderiam até achar que seria um desgaste, né? Não é, aprovando ou indo a favor do parecer do Tribunal de Contas do Estado por uma questão política também. Porque aquilo ali, a Câmara é uma votação política. Ela não dá nenhum impedimento, não traz multa, é, não acontece nada. Então eu não quis trabalhar votos de vereadores para isso. Isso não me prejudica absolutamente nada. não Se fosse alguma coisa que fosse a vir a me prejudicar, eu teria conversado com os vereadores. né? Eu tenho um contato, um acesso, como a maioria deles, se assim precisasse mas eu deixei que votassem da forma como quisessem, e eles preferiram votar numa eleitoral, eleitorairamente. é uma questão política, ou talvez orientação partidária, ou talvez orientação de algum líder, mas eu não sei a justificativa do porquê votaram contra um parecer técnico do Tribunal de Contas. Isso não me afetou a nada, desgaste político também não tenho acredito que não. Então não tem, tem muita hoje tem portas abertas talvez para alguma conversa sem problema nenhum. Como você avalia a gestão do mas esses praticamente dois anos aí à frente da gestão o que que dá para dizer de acertos e erros da gestão? Olha eu não tenho contato com a gestão atual né eu faria diferente algumas coisas que ele está fazendo com certeza principalmente que eu sou um pouco acelerado né então faria um pouco diferente mas eu não tenho, não tenho conhecimento do que está acontecendo lá internamente da gestão dele, não sei porque algumas coisas é, não acontecem, não, não, ou não terminam né, de obras ali, mas eu, eu não, tenho, não tenho críticas a fazer, também não, não tenho elogios a dar, então eu não sei o que, eu só sei que eu faria diferente e fiz diferente, só isso. Então, uma pergunta um pouco chata para te fazer, mas eu, eu, eu não Vamos posso lá. fugir. Ah, veio recentemente aqui alguns é, ex-vereadores, né, várias pessoas da, da, da ação política, e eu achei interessante porque cada um tem o seu... olha as coisas de um jeito, né? Mas em relação à eleição, nós tivemos é, alguns candidatos que faziam a eleição com uma algema na mão, que o fazer, um prender e tal né? nós temos também na região alguns prefeitos e que também foi o prefeito durante a tua gestão da região, presos né? tem uns lá com passado de 100 anos de, de prisão e muita gente acreditava que você ia preso <risos> quando que você vai preso? olha aí <risos> olha Douglas, o que nós temos que falar é o seguinte, vamos dizer que não existisse os órgãos de investigação o que seria disso aí? É, eu só tenho que parabenizar o trabalho do Ministério Público, Estadual, Ministério Público Federal, Polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, a todos aqueles que investigam em eventuais crimes de corrupção, lavar de dinheiro, nessas, nessas questões que envolvem qualquer tipo de, de crime que venha prejudicar... Né? A, a, a, o que estão se, fur... se, se usando da administração pública e dos cargos que ocupam. Tenho que elogiar. Por quê? O, os culpados estão pagando. Quem fez alguma coisa está pagando. Não é verdade? E quem assume algum cargo público está, está à disposição desses órgãos de investigação. É chato para quem está ocupando o cargo público daqui a pouco ser... É, nem acusado pelos órgãos de investigação, mas acusados por oponentes políticos. Entende? E você está à disposição da justiça. Como os prefeitos que, que têm esse problema, eu não sei exatamente o que é, né? é procurei não, nem saber também, mas alguma coisa aconteceu, porque eles, como você disse, estão presos né? alguns aqui da região. Mas é, é difícil para quem está no cargo ser investigado. Né? O prefeito, vamos falar aqui, o prefeito de Curitiba, o prefeito de, de Florianópolis ou o prefeito de, de três... Né? Qualquer, não vou falar município, mas qualquer, qualquer município, né? não vou falar da região, mas qualquer município está investigado, está sendo investigado. E os culpados, ou né, que que sejam culpados, que tenham algum indício muito forte, já... já, já já estão pagando por isso. E eu, sinceramente, Douglas, não recebi nunca uma intimação de alguma investigação, não recebi para depoimento uma condução coercitiva ou qualquer coisa do gênero. né é, O que tinha eram pessoas falando, adversários falando, né alguns comentários que se pegava Eu nunca, de momento algum, retruquei a isso. E um dos grandes, eu vou colocar aqui, ó, uma das grandes virtudes de um homem público é ele entender que quando ele assume um cargo público, principalmente eletivo, de prefeito, de vereador, de governador, de deputado, né, presidente da república, ele é uma pessoa, uma personalidade pública, política exposta. E isso é por todos os tribunais do Brasil política exposta. O que, que significa isso? Você está exposto a críticas. Eu, quando estava de prefeito, olhava a internet, na, nas redes sociais, tinha que ir preparado, né? Porque você sabe que isso vai acontecer. Eu nunca retruquei. Quando diziam, ah porque está roubando lá, não sei o que, ladrão... Entendeu? O, que, que, eu, o que, que eu poderia fazer? Entrar com um processo de injúria, difamação, calúnia, porque onde é que já se viu esse processo de indenização, dano moral? Porque, prove porque tal. Todas as pessoas podem fazer isso, o político não. O político não pode. Então tem que entender. Quem hoje está no cargo público não pode ir lá, pode até ir lá, agora não pode ir lá ofender e retrucar. Tem que saber. Eu hoje, na entrevista que nós estamos dando aqui quando o Popular, não vai ter críticas. Eu sou um político exposto. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que incorporar isso em mim. E eu incorporei isso. Faz parte do pacote, meu filho. Faz parte do pacote. Ou você sabe lidar com isso, ou você não é político. Ou você não almeja nenhum cargo público. Se tu ficar brabinho, então não vá. Você tem que saber que essa é uma condição para você ser. Mas eu não roubei nada. Te vire vai tratar com isso. Esse é um problema teu. Te vire, faz parte do pacote. O povo tem direito de reclamar. E você não é defendido por esfera nenhuma. Tu aceitou isso? Se vira. Essa é uma condição para você ser hoje ocupante de um cargo público. Independente do qual seja. Você pode ser criticado, caluniado, injuriado. Você entra com qualquer tipo de ação, ela não prospera. Porque você é uma pessoa política exposta, exposta ao quê? a críticas, te gire, entende? Ah, eu não roubei. Não roubou, você não está preso. Se você tivesse roubado, você estava tá preso. Então, o tempo vai ter que ser o pai da tua razão. É, é legal isso, porque o que você falou, a, a rede social hoje ela deu muita voz para gente que não tem filtro nenhum, né? Wellington, como é que está a tua candidatura, pré-candidatura, deputado estadual? Vai sair, vai representar a máfra? O que, que temos aí pela frente? Eu vou tomar uma aguinha agora. <risos> <risos> Douglas, eu vou dizer para você que a história, a minha pouca experiência política que tenho, dos cargos que ocupei, das relações que tive com várias personalidades políticas de Santa Catarina e do Brasil toda, todo, né? Eu vi que cometi alguns erros no passado, um deles foi em 2010, quando eu fui candidato a deputado estadual, e lembro que eu não ouvi uma grande experiência pública que teve no município que foi eleito deputado estadual, que foi João Romário Carvalho. Ele veio no meu escritório falar comigo humildemente, do jeito que é e falou, Wellington, não é assim que, que ganha para deputado estadual o deputado estadual tem que ter uma uma estrutura regionalizada e um nome regional e eu, o que, o que estou aí, eu sei fazer a campanha pá, e sabe aquela coisa e fui e sacrifiquei não só eu, mas a população frente que acreditou que eu poderia ter ganho e eu fiz a maior votação da história para deputado estadual em 2010 para quem não está lembrando quase 16 mil votos dentro de Mafra e fiz nem 3 mil fora era um deputado eleito se eu tivesse feito uma estrutura dinâmica fora mas isso era impossível fazer porque eu não tinha um, um, um conhecimento nem meu nome não era um nome conhecido regionalizado e estúdio. Estadualizado. Não existe deputado estadual eleito que não tem um nome estadualizado. Sabe? Que não tem estrutura de campanha no estado inteiro. Então isso foi um aprendizado que eu tive. Agora, na tua pergunta, nesta eleição de deputado estadual, o que, que eu fiz até agora? Ah, porque o Wellington não está aparecendo, não é que está? Não está fazendo campanha, não vai em rede social, era aquela crítica. Você muitas vezes falou para mim, por que, que não, não faz algum vídeozinho na rede social, não coloca alguma coisa ali? E eu não, não, não, não eu estava longe disso, né? Mas o que que eu estava fazendo? Eu estava fazendo uma estruturação para ver se eu lançar uma pré-candidatura a deputado estadual, qual é a garantia que existe de vitória tem que ter qual é o projeto o que, que você tem é, de propósito, de meta de definição para o Planalto Norte a única que tem é vitória, nós temos que ganhar ter uma cadeira né, na, na Assembleia Legislativa e para que, que precisa isso? o que, que precisa para isso, melhor dizendo? precisa de uma estrutura regionalizada Precisa estar junto, Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, tem que estar Itaiópolis unida num projeto, não só. Tem que estar Mafra, tem que estar todas as regiões, tem que estar Monte Castelo, tem que estar Papanduva, tem que estar Iriniópolis, tem que estar Canoinhas, tem que estar Canoinhas, tem que estar Três Barras, tem que estar Portunhão, Major Vieira, tem que estar Bela Vista do Todo. Esses aí são fundamentais. Não tem como estar tá sem esse nome regionalizado. Depois, precisa mais. Precisa conquistar mais regiões, não só municípios. Nós temos que estar tá com o norte do estado. Começando de Jaraguá do Sul, Corupá, Araquari. Tem que é, estar tá no, no, no, no litoral também. Entendeu? Joinville. Tem que estar, tá, Garuva, Barra Velha, tem que ter toda uma estrutura para ganhar para deputado estadual, porque não venha me dizer que é 17 mil votos, que é 15 mil votos, que não sei o que, com 20 mil se elege, aonde é que está? É conversa para boi dormir. é 30, 35 mil votos, não é, não tem perigo, Porque é que o partido não sei o que, mudou todo o coeficiente eleitoral, os números mudaram muita coisa, e para lançar uma candidatura a deputado estadual, não tem que dizer, tem que ser um, tem que ser não sei o que, não. A Mafra não consegue eleger um deputado estadual. Só Mafra. Quem vem colocar um nome para dizer que é candidata a deputado estadual fazendo trampolim para a eleição de prefeito, está prejudicando a Mafra, prejudicando o município. Tem que vir e trazer todo um planejamento territorial, com números de votos eleitor, de, ele, eleitorais, de eleitores. E aonde que está a estrutura montada com lideranças políticas trabalhando em cada uma dessas, dessas regiões e desses municípios. Para mostrar que realmente existe uma condição e uma expectativa de vitória. Esse é o propósito e o objetivo de uma candidatura a deputado estadual. Em Mafra, para apresentar para a população. Porque eu já fui, já errei uma vez, nós penamos sem, sem deputado estadual. E hoje, sabe quem que errou? O Planalto Norte é inteirinho, Douglas. Nós não temos deputado estadual de Portunhão, a Campo Alegre, não tem nenhum. Onde era em Portunhão o Antônio Aguiar e em São Bento do Sul, Silvio Drewick. Então, o Planalto Norte fez uma barbearagem política que hoje sem representantes, né? Então, se o Planalto Norte hoje, aonde eu vou no Planalto Norte? Aonde eu vou em todos os municípios? Né? o questionamento da minha candidatura é muito grande quando eu chego né? uma pela liderança política e pelo re... um grande reconhecimento que eu tenho pela população de Mafra que acreditou em mim eu te confesso eu tinha desistido tinha desistido desistido por quê? porque você cansa um pouco sabe? porque o que, que, eu, o que, que eu acabei de dizer? você tem que saber que você está disposto a receber críticas e saber que isso faz parte do pacote e uma hora cansa, né? uma hora cansa, Você não, eu não entrei com processo contra ninguém, contra ninguém, eu só tentei fazer o que as reclamações que estavam sendo feitas e eu tentava ajustar, eu não entrei com processo judicial contra nenhuma pessoa, independente do que falou, se foi absurdo ou não foi, que a maioria é, <risos> Né? e eu não, não, não, não entrei então eu não estava disposto mais a fazer isso e se eu não estou disposto a, a, a, a, a aguentar esse tipo de situação, eu não estava disposto a ser candidato no entanto meu amigo eu não estava conseguindo é, dormir <risos> com esse barulho todo na minha cabeça vendo uma condição de vitória em Santa Catarina toda sendo chamado por grandes lideranças aí. uma delas, Raimundo Colombo que foi um um pai aqui para nossa região, cidadão honorário de Mafra, ajudou muito no que tem, no que está acontecendo, no que aconteceu no município, é, João Rodrigues, um grande parceiraço, né, de casa, é, o Heron Jordani, que foi chefe da Casa Civil, que me abriu muitas portas aí, em muitos lugares, então essas lideranças políticas começaram a procurar e dar as, e dar as oportunidades, e eu e eu comecei a ver que teria que a chance de eleição é muito grande não só contando com a votação em Mafra senão eu colocaria o povo de novo numa situação difícil, colocando meu nome havendo votos na livre boca das urnas como tive duas vezes campeão de, de votos em Mafra uma para deputado estadual em 2010 e a outra para prefeito em 2016 históricas duas votações como é que eu iria colocar esse novamente essa situação. Eu teria que estruturar toda uma candidatura fora, que foi o que eu fiz até agora. Nós vamos apresentar oito prefeitos, prefeituras, no mínimo, de oito a doze, com 38 municípios apoiando, com estrutura político partidária em todas eles. Que aí dá uma folga bastante grande em uma condição de vitória. Assim, eu vou... Essa, essa candidatura, nós temos que agora formalizar ela é, ainda com convenções partidárias em MAFRA. Né? Na região a gente tem trabalhado bastante, no Estado todo bastante. E aí sim, para mim, colocar o meu nome como pré-candidato, se assim MAFRA, né, aceitar. Porque o que eu fiz até agora foi nos estruturar, estruturar uma candidatura de vitória, eu gosto de dizer vitória, porque vitória é uma coisa boa né? nós precisamos dessa dessa cadeira na Assembleia Legislativa e existe uma condição eu não conseguia dormir com isso, Douglas sabendo que tinha tudo isso e eu virar as costas eu digo, não, mas eu não quero mais confusão eu não quero mais ler aquele negócio na internet Eu não quero mais escutar me chamar de ladrão eu não quero mais escutar me chamar disso, daquilo Daqui a pouco a minha filha que veio aqui lembro que ela, você fez a pergunta para ela Pô, o teu pai não se preocupa aí ela disse assim, ah, o pai falou que não é para ligar é, mas é a gente é complicado isso, né? Mas então recuperando as forças eu não eu falo pra você que eu não conseguia dormir porque eu eu ia virar as costas, eu ia ser um covarde, literalmente dizendo virar as costas, tendo todas essas condições de vitória para apresentar para minha cidade que é a Mafra todas essas condições e eu dizer não não quero quem é o candidato do Planalto Norte com condição de vitória me pergunto isso, lá de São Bento até Porto União, quem é o candidato? Oh, isso é doído para você pegar e dizer assim, eu não, eu não, eu não vou. Não vou porque eu não quero. É cuspir no prato que comeu. Eu, Douglas, eu estou eu disposto aí. Já recuperei todas as minhas energias, né? eu sou é, muito religioso, então, já recebi as minhas as minhas bênçãos, e eu estou muito disposto a correr a eleição. Né? A ser, né? anunciar a pré-candidatura. Não vou anunciar hoje a pré-candidatura, porque faltam algumas questões que eu falei para você que eu tenho que amarrar direitinho aí, com essas questões partidárias. Fundo eleitoral é uma coisa, que é importante, estrutura de campanha. E o fundo eleitoral, não tem como abrir mão do fundo eleitoral. Como é que vai fazer campanha? Como é que vai andar num carro com combustível, rodar o Estado. Sem ter um dinheiro para colocar combustível, sem ter um carro, sem ter, não tem como, não, não, não existe o fundo eleitoral, tem que ter, ela é feito para isso. Todo mundo vai ganhar? Entende? Tem que ter, ou vai tirar o dinheiro da onde? É do fundo eleitoral? É do eleitoral. Né? Sérgio Moro que tanto batia no fundo eleitoral, né? Ele queria o fundo eleitoral, como é que vai fazer campanha sem fundo eleitoral? <risos> tem que vir de algum lugar, né? Ou vai tirar da onde? Não. Então, todas essas questões eu tenho que, que amarrar, entendeu? Que na época, lá em 2010, eu não sabia nem o que, que era. Hoje não. Hoje o Wellington já entende, já sabe como estrutura. é que foi. Não, é isso aí. Quando você pretende fazer o, a, o lançamento da pré-candidatura? É logo, Douglas. É logo. Né? Só estou alinhando mais algumas questões, algumas coisas ali. E... Uh. É aí, só falta. Eu só não falo hoje porque está faltando eu acertar um negocinho lá com o partido. <risos> senão, você não estava certo. Então, Aqui tem que ser uma candidatura também única regional única do regional. partido. Agora, isso que eu te perguntar, essa candidatura única regional, você não acha que está faltando dos nossos órgãos como associações comerciais, é, câmaras dos irteologistas, se reunirem? É, outros né, órgãos, igrejas, enfim, sei lá, as forças vivas o município, se unir, diz não, nós criamos uma instituição única, vamos eleger um, um, um representante, porque assim, como você bem falou, o afra e todo o Planalto Norte não tem representante nem lá no Planalto, nem aqui na LESC, nós estamos perdidos. As instituições, elas devem ter critérios. Eu lá em 2010 eu fui as instituições se envolveram né se envolveram e fazem sabatinada com os candidatos eu acho que é válido é válido no entanto eu acho que tem que ter critérios nós vamos apoiar aquele candidato que tem o melhor projeto qual que é o projeto é o projeto da vitória é o projeto de ganhar e ter uma cadeira na assembleia legislativa depois é outra história, não adianta nós ter projeto. Ah, porque tem que viabilizar empresas, tem que viabilizar o negócio do agronegócio, tem que ter estrada, rodovia, duplicação da 280, até tudo isso são anseios de uma região. Agora, como é que vai fazer se não, tem uma... se não é deputado? Primeiro projeto, ganhar a eleição, ter uma cadeira na Assembleia Legislativa. Quem tem condição disso? Traz aqui. Você é pré-candidato? Tá, vamos lá. Tem o nosso apoio, vamos ver o que você tem aqui. Eu tenho isso, isso, isso, isso, isso, isso, que dá para viabilizar uma vitória. Tá bom. Leva para cá. Outro candidato. O que você tem? Eu tenho isso, isso, isso, e viabiliza a vitória. Tá bom. Tem como nós conseguir colocar um candidato só? Vamos Você abre mão? Não abre mão. Os partidos não abrem mão de uma candidatura. Que os partidos precisam dos votinhos aqui de Mafra, o outro precisa do votinho lá de Itaiópolis, outro precisa do votinho lá de São Bento, o outro precisa do votinho em Rio Negrinho para ele se eleger lá para a região. Entendeu? Que é o que nós estamos fazendo também em outras regiões, que não vamos ser tão bem votados assim, mas vamos ter que picar em todo lugar, porque fazem aqui também. 40% dos votos vai fora. Aí os 60% tem que dividir em quantos? Entende? É muito importante as instituições fazerem essa essa relação, quem, agora vai lá é uma porção deles, quem tem mais condição de vitória você não, não vai abrir mão o teu partido não te deixa abrir mão, tudo bem o nosso apoio é para esse candidato aqui ou essa candidata aqui ponto, não, serem parciais mas serem realistas, com quem tem uma condição de vitória essa, eu acho que é esse mesmo. Wellington, eu quis fazer umas perguntas rapidinho para você, e você tentar me responder numa frase aí Eita, muito bom isso Vamos lá? Família Amor Yara Amor e companheira Gaita Uma paixão Advocacia Profissão Mafra Coração Povo Mafrense Sintonia Muito Gratidão bem. Muito bem Queria terminar a nossa entrevista, já que você não vai cantar. O eu, eu, eu, eu, eu, eu, um Passarinho Verde me contou que, aqui. Que que é, que é, você... melhor, é, melhor, é melhor cantar. Que você é um bom imitador. Quem é que nos podia imitar aí? O que que sai dessa... Mas olha... Agora eu sou vereador. <risos> Jonas Aide. Quem mais sair? Não... não... <risos> Se não, não dá, não é mais só, um, só para nós ficar brabo aí, é. turma. Não, melhor não. Vamos cantar uma música <risos> Mais um, só para nós dar uma risada aí. Agora eu não lembro quem que eu vou. Não lembro. Tomaz, o me aí. Ah, cara, sempre... <risos> não tenho muita convivência. <risos> <risos> Nunca tive muita, não. Tá, certo. É, Wellington, você sabe que uh, nós somos amigos de uma longa data, né? Já tivemos em lados opostos, né? Eita tá lá, aquela época não era <risos> que fácil. Que é época difícil, né? Mas eu torcer para você, acredito que é, Mafra vai estar, no, né, esteve em boas mãos quanto o prefeito. Acredito que se viabilizar essa candidatura a, a deputado não tenho dúvidas que vai ser para a Mafra uma, algo histórico. E o Rio Mafra Mix nunca conseguiu entrevistar nenhum deputado nosso, e talvez eu quero, se tudo der certo, te entrevistar lá na LESC, lá no gabinete. Oh, seria uma, uma, uma alegria. Vai ser uma alegria, Douglas. Vai é, ser. Que... Eu conheço conheço Mafra e o povo de Mafra. né Eu tenho certeza, tenho certeza que vai dar tudo certo. E nós não vamos dar as costas nenhum, nenhum para outro. Nós vamos se dar as costas dessa vez. Muito bem. Olha, é, eu queria que você... É, deixar o microfone, microfone aberto para você fazer só, as considerações finais. Mas antes eu até queria... É, como órgão de imprensa, é, eu fui muito criticado em, quando você foi prefeito. Porque a gente recebeu muitas pessoas aqui com denúncias. Né? Ah, tem que denunciar o prefeito lá. Que, pessoas políticas né, que vinham fazer denúncia. E eu falei, gente, a gente só vai publicar alguma coisa inclusive, isso, essa mesma postura a gente tem com os, os atuais prefeitos, com os vereadores, a gente recebe denúncia todo dia. Claro, que o Ministério Público Abrir o um inquérito e condenar, e, e, né, a justiça condenar, a gente publica. Do contrário, porque a gente nunca fez isso. E não, e não é agora que a gente vai fazer com nenhum prefeito, seja quem for, fazer isso. Acho que fofoca, tem vários locais que fazem fofoca aqui, a gente tenta fazer um jornalismo profissional e... E acho que, enquanto é denúncia, tem o Ministério Público, tem a polícia para investigar. E aí, quando aquela, aquele fato realmente é, ou diante de um fato comprovado, é uma outra história. Então, uh, torço para você, pela sua candidatura E acredito que Mafra vai também olhar para você e, e, né, e, e abraçar esse projeto aí. Suas considerações... Douglas, obrigado pela, pelas tuas palavras. Eu quero deixar um, um, um pequeno recado aí para a população mafrense, da região toda, né? mas mafra principalmente. Não deixe o negativismo, as notícias negativas tomarem conta dos corações. Por mais que às vezes é, isso seja mais fácil de entender, não deixe, independente de quem está na direção do município, independente de quem e quem está por detrás de alguma coisa, é olhar o ponto positivo da nossa cidade. Nossa cidade está crescendo. Nossa cidade tá, modificou e muito. Vamos torcer para que a cidade continue é, a vender ela, o negativismo numa uma cidade. É a pior coisa que tem. A JBS estava se instalando em Mafra, uma gigante de uma empresa que se instalou, já está funcionando, produzindo biodiesel, a maior biodiesel da JBS do Brasil, e vindo notícias negativas na, na época de comemoração. Não deixa que os negativistas de plantão estragam o seu dia. Veja as coisas boas do dia, as coisas boas da cidade. Isso é para é todos, independente se o prefeito é ou se não está apoiando um projeto independente se o prefeito vai é, incomodar uma candidatura ou não, só para não deixar ganhar independente de qualquer coisa tem que olhar a parte boa da cidade a cidade está crescendo, tem investidores vindo para a cidade, eu tenho certeza disso já estavam vindo e cada vez vão vir mais ainda, Mafra é a pérola do Planalto e nós vamos continuar lutando pela nossa cidade com certeza, seja lá onde nós estivermos Muito bem para você que nos acompanhou aqui pelo YouTube, nosso muito obrigado. Para você que nos acompanhou pela web rádio, corre lá para as nossas redes sociais, comenta, compartilha, divulga e esteja sempre com a gente, porque a gente volta a qualquer momento com muito mais informação. Obrigado, Wellington. É, obrigado, Douglas. Obrigado a todos aí.